Shalom a todos, estamos em Parashat Vayechi, nossa parasha, a gente está vendo muitas bênçãos. é uma das coisas muito famosa que cada um de nós, toda vez véspera de Shabbat, fala e abençoa nossos filhos, e é simcha elokim que Efraim e A gente fala para nossos filhos que vão estar como Efraim e Kimnashe. Por que tem especial de Efraim e Menashe? Por que a gente não fala Avraham, Itzraq e Yaakov? Era muito mais lógico de falar nossas patriarcas. Por que a gente fala Efraim e Menashe? Então tem várias explicações para isso. A primeira explicação a gente sabe que Avraham tinha dois filhos, Isaque e Ismael. Brigava com Ishmael. Não tinha união entre eles. Depois de Israel tinha dois filhos. Yaakov e Esav. Tinha ódio entre eles. Esav sonhou e Yaakov, Esav odiava Yaacov. E depois Yaakov vino. Tem 12 filhos. No final acabam. Os filhos. Odiando Yosef. Ficando contra Yosef. E até vendendo Yosef para o Egito. Os primeiros irmãos que tinham uma união entre eles eram Efraim e Menashe. É isso o principal de ter união. E quando a gente abençoa nossos filhos, a gente quer que nossos filhos vão ser sempre unidos, como Efraim e Menashe. Não vai ter inveja entre eles, não vai ter ódio, sempre vão respeitar um ao outro. Por isso a gente fala Isimcha Elokim que é Efraim e Menashe. A segunda explicação, a segunda explicação que a gente fala é que Efraim nascer é uma coisa muito especial com eles, como eles cresceram. Quer dizer o quê? A gente sabe com a bracha que a gente fala, a Malacha, Goelotim O anjo que está me salvando de todas as coisas ruins, fala Jacob Abino. E o Tanearim vai abençoar. Os jovens. Acaba a bracha que Efraim nasceu todos os filhos das pessoas vão ser como peixes. Porque que tem de especial de peixe? Certo a gente sabe que o peixe está embaixo da água, não tem a lá, não tem olho gordo. Isso vai ter benção. Isso é a explicação mais simples. Mas tem uma coisa no peixe. A gente sabe, os animais, tem animais kasher, tem animais que não é kasher. Vamos pegar um boi, uma vaca, um carneiro. Mais jovem vai fazer a xerritá, vai poder sair kasher. Porque se espera muito tempo, vai acabar pegando doenças. E no final vai ficar tarif. Então, normalmente faz de tudo para não fazer a xerritá para comer, quando o animal fica muito com idade, para não sair tarefa, para sair kasher. Mas os peixes, tem tipo de peixe que é kasher, tem tipo de peixe que é tarefa. No peixe que é kasher, sempre é kasher. Pequeno, grande, sempre o peixe é kasher. Então quando a gente abençoa nossos filhos, fala a brachá para nossos filhos, a gente fala assim, rov que vão estar como os peixes, quer dizer que sempre vão ser kasher. Não vai ter uma situação quando eles vão crescer, que eles Shalom", vão pegar uma influência negativa. Não, qualquer lugar que eles vão ir, sempre vão manter o judaísmo, eles vão ficar firmes e não vão sair do caminho. Exatamente como o peixe que sempre fica cachê. É isso que a gente quer abençoar nossos filhos. e Efraim e Como Efraim e que estavam lá no Egito, no lugar mais impuro do mundo. Mesmo assim, ficaram firmes. Não abandonaram os valores dos Pais deles, dos avós deles, sempre ficam firme, também a gente abençoa nossos filhos, que qualquer lugar que eles vão ir na vida deles, eles vão sempre manter os princípios do judaísmo, os, os princípios dos pais deles. É assim que eles vão ir no caminho certo, mesmo que vão estar um pouco longe da casa. É isso que é Efraim vequim Então a gente está vendo aqui, Duas coisas muito importantes. Que que vai ter união entre os, os irmãos, entre os filhos. E vai ter também, como Efraim e Kim Que eles, qualquer lugar onde estavam, no lugar pior do mundo, vão estar firmes, vão guardar os Torah e mitzvot. E assim que a gente quer passar essa bracha é muito importante de passar essa barra toda, toda sexta-feira à noite, falar em Simcha Eloquim, Kevchaim e Kimnashe, aí falar todos os Birkat Koanim, isso é uma coisa muito importante que através dessa bracha a gente vai trazer a benção Beslat Hashem para nossos filhos. E a pergunta é, mas de onde a gente tem a força de abençoar nossos filhos? Verdade, nossos sábios explicam assim. Está escrito nos um, dez mandamentos. Respeita seus pais, assim que sua vida vai ser prolongada. Por que alguém que respeita os pais vai ter uma vida longa? A explicação é que quando Hashem Ele escolheu os pais para trazer a vida para uma criança... Quando Hashem ele escolheu eles, não é que quando nasce a criança, já acabou essa força, esse mérito para trazer a vida para a criança. Não acabou. Mesmo que nasceu, os pais ainda podem trazer vida para essa criança. Como? Dar bênção para eles. Por quê? Porque Hashem já colocou dentro deles esse mérito, essa força de dar vida para essa, essa criança. Então ainda depois pode dar a vida. Como? Dar uma brachá para eles. Por isso, alguém que respeita os pais, automaticamente os pais vão sempre abençoar ele com vida longa. Muito importante, desse momento, sexta-feira, a mesma pessoa que ficou bravo sobre os filhos, de perdoar para os filhos, nesse momento, e de dar uma brachá, como a gente falou, através disso, nossos filhos vai ter uma vida longa, vai ter somente bênçãos, vão ir no caminho de Torá e de Mitzvot, e assim sempre eles vão, Hashem, eles mesmos, continuar e ter mais filhos, e assim continuar a corrente do Am Israel. Shabbat Shalom.